O Monte da Perdição, Onde Sauron fazia seus feitiços e forjou o Um Anel. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Orodrim, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 e Montanha de Fogo. Consiste de Orod, Montanha, e Ruin, Vermelho Flamejante. Monte da Perdição é a tradução para o idioma comum, o Estrún, de Amon Amarth, em Gondor. Amon é Monte, Colina. Amarth é Condenação, Perdição. Foi o nome dado a Orodrin quando seus fogos despertaram de novo depois que Sauron retornou de Númenor. Esse nome foi dado porque o Vulcão estava conectado a uma antiga profecia meio incompreensível sobre o final da Terceira Era, quando um Anel fosse encontrado de novo. A explicação sobre o nome Amon Amarth ter passado a ser utilizado em Gondor já consta do apêndice A de O Senhor dos Anéis, e também em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era lá do Silmarillion. Mas no Guia dos Nomes em O Senhor dos Anéis, também chamado de Nomenclatura de O Senhor dos Anéis, Tolkien fornece a explicação do nome e acrescenta o detalhe da profecia. Monte da Perdição. Este era, em Gondor, o nome na língua comum do vulcão Orodrin, Montanha de Chama Vermelha. Mas era uma tradução de seu outro nome élfico, Amon Amarth, Monte da Perdição, dado à Montanha Forja de Sauron porque estava ligada em antigas e pouco compreendidas profecias com a Perdição, o fim último da Terceira Era, que foi predito que aconteceria quando a ruína de Isildur fosse encontrada novamente. Nesse ponto, o guia faz referência ao poema que Boromir recita no capítulo o Conselho de Elrond. Na ocasião, ele fala da voz que ouviu em seu sonho profético. Nesse sonho, pensei que o céu escurecia a leste, e ouvi um trovão crescente, mas no oeste subsistia uma luz pálida, e dali ouvi uma voz remota, mais nítida, exclamando, Busca a espada partida, em Imladris está por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta, da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta, e o pequeno se revelará. O Monte da Perdição foi criado por Melkor na longínqua Primeira Era, e o nome Mordor pode ter sido dado à área adjacente antes de Sauron se estabelecer lá por causa das erupções. A escolha de Sauron pela terra de Mordor como sua morada lá na Segunda Era teve como motivo a existência de Orodrin. Em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, é dito que, de fato, foi por essa razão que Sauron tinha posto ali sua habitação havia muito, pois usava o fogo que emanava do coração da terra em suas feitiçarias e em suas forjas. Foi em 3429 da Segunda Era que a montanha explodiu em erupção quando Sauron lançou o ataque em Gondor e, assim, os Númenóreanos deram o nome de Amon Amarth. Foi nas encostas do Monte da Perdição que aconteceu a batalha final da Última Aliança, quando Sauron foi derrotado e seu Anel foi tomado por Isildur. Já ali, o Um Anel poderia ter sido destruído, mas Isildur não quis fazer isso. Orodruin explodiu novamente em 2.954 da Terceira Era, aterrorizando os últimos habitantes de Ithilien, que fugiram por sobre o Anduin. A partir de então, ele passou a entrar em erupção esporadicamente até o final da Era. A importância do Monte da Perdição na Guerra do Anel é que lá era o destino final do Portador do Anel, já que para destruir um anel, ele precisaria atirar o objeto dentro do fogo onde ele havia sido forjado. O Monte da Perdição erguia-se sozinho no vazio Planalto de Gorgoroth. Conectava-se à Torre Negra pela Estrada de Sauron, que era o caminho que o Senhor Sombrio usava para se deslocar entre um ponto e outro. A estrada aproximava-se do lado leste da base em uma pavimentação, e depois terminava como uma serpente. Nesse ponto, a estrada por vezes ficava danificada pela lava e era reconcertada várias vezes pelos orques. Essa imagem da tela é o desenho do Monte da Perdição feito pelo próprio Tolkien, onde é possível ver a estrada serpenteando até em cima. Mas Sam já estava a mais da metade da altura da base e a planície de Gorgoroth era indistinta abaixo dele, envolta em vapor e sombra. Ao olhar para cima, teria emitido um grito, se a garganta ressequida o permitisse, pois em meio às ásperas corcovas e encostas lá em cima, ele via claramente uma trilha ou estrada. Ela subia do oeste como um cinturão ascendente, e se enrolava na montanha, à maneira de uma serpente, até que, antes de fazer uma curva e sair de vista, alcançava o sopé do cone no Lado Leste. Sam não podia ver o curso imediatamente acima, onde era mais baixo, pois uma encosta íngreme subia de onde ele estava. Entretanto, imaginava que, se pudesse esforçar-se e escalar um pouco mais, eles alcançariam a trilha. Voltou a ele um lampejo de esperança. Ainda poderiam conquistar a montanha. Ora, parece que foi posta ali de propósito, disse para si mesmo. Se não estivesse ali, eu teria de dizer que fui derrotado no fim. A trilha não fora posta ali para os propósitos de Sam. Ele não sabia, mas estava olhando para a estrada de Sauron desde Baradur até as Samathnaur, as Câmaras de Fogo. Ela saía do enorme portão ocidental da Torre Sombria por cima de um fundo abismo e sobre uma vasta ponte de ferro, e depois, entrando na planície, corria por uma légua entre dois precipícios fumegantes, chegando assim a um longo passadiço inclinado que conduzia ao lado leste da montanha. Dali, fazendo uma curva e envolvendo toda a sua ampla circunferência do sul para o norte, ela finalmente a ascendia, nas alturas do Cone Superior, mas ainda longe do Cume Fumegante, para uma escura entrada que dava para o leste, diretamente para a Janela do Olho, na fortaleza envolta na Sombra de Sauron. Frequentemente bloqueada pelos tumultos das fornalhas da montanha, aquela estrada era sempre consertada e desimpedida pela labuta de incontáveis orques. A estrada de Sauron subia então até o Cone de Orodruin direto até as Samath Nauru, as Fendas da Perdição, Cracks of Doom no original. Naquelas câmaras funcionava a forja e oficina de Sauron, escavadas no profundo túnel do Monte da Perdição e aberta ao seu fogo central. Ali um anel foi forjado e também levado por Frodo, onde foi desfeito ao cair no fogo pela ação de Gollum. Fenda da Perdição, no uso moderno derivado de Macbeth, em que o estalo da perdição, Crack of Doom, significa o anúncio do último dia, por um estalo ou estrondo de trovão. Assim é comumente suposto, mas pode significar o som da última trombeta, uma vez que o estalo (crack) poderia ser aplicado ao som repentino de trompas ou trombetas, como é nos versos de Sir Gawain and The Green Knight. Nesta história, Crack é usado aqui no sentido de fissura, e refere-se à fissura vulcânica na cratera de Orodruin em Mordor. Quando o Anel finalmente cai no fogo, ocorre um grande ribombo e confusão de ruídos. Os fogos saltam e alcançam o teto. A pulsação cresce até um grande tumulto e a montanha estremece. A terra tremeu, a planície suergueu-se e se partiu. Ordruin encambaleou, e fogo jorrou do cume partido. O céu soltou trovões com raios, e uma torrente de chuva negra caiu. Em toda a volta da montanha, a terra se abriu, e fumaça e vapores saltavam de frestas fundas. A montanha convulsionava, e grandes fendas se abriam nela, de onde lentos rios de fogo desciam.